Five Nights at Freddy's hoje em dia é uma franquia enorme e renomada, tem uma cacetada de jogo, livro, merchandise e uma fanbase gigantesca e ativa desde 2014. O jogo acabou inventando um estilo meio único que, apesar de ser em primeira pessoa, é um jogo que você fica paradão em uma sala, manuseando as coisas ao seu redor para não dar bosta. Por conta disso, sempre foi o sonho de muita gente ver um FNAF onde você tivesse uma liberdade maior para andar por aí, viajar pelas instalações das pizzarias, fugir e se esconder dos e por aí vai, o clássico estilo survival horror que todo mundo gosta seria um FNAF, só que com um pouco mais de ação e intensidade quando o FNAF Security Breach foi anunciado esse sonho passou a ser uma esperança porém, muita gente já sabia da possibilidade das coisas se encaminharem de um jeito meio zoado por uma série de motivos, por exemplo, o criador do jogo Scott Calton se aposentou e passou os direitos do jogo para uma outra empresa a história estava tomando rumos meio viajados e por aí vai e no fim, querendo ou não, acabou que foi um pouco pior do que muita gente já esperava. Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desde que eu terminei a nossa série de FNAF, eu tava ansioso pra vir aqui fazer um vídeo explicando por que que eu acho que FNAF e Security Breach um jogo tão problemático e como ele tinha tudo pra ser perfeito. Lembrando, é claro que esse vídeo é 100% carregado da minha opinião e você tem todo o direito de discordar das coisas que eu vou dizer aqui. E é claro, você pode comentar aí embaixo se você quiser pontuar alguma coisa, discordar, conversar com a gente. Sinta-se livre. Antes de mais nada, já deixa o like aí embaixo e se inscreve e ativa o sininho aqui pra não perder nada. Ok? Mas enfim, eu vou tentar separar a minha opinião em uma espécie de tópicos pra gente não perder o fio da meada. Eu vou começar pela parte que talvez seja a parte que as pessoas mais discordem e pode acabar sendo uma opinião meio impopular minha. Mas primeiro eu vou falar dos animatrônicos. Acho que o que eu mais ouvi sobre esse jogo é que os animatrônicos principais estão muito bonitinhos, polidos e coloridos, e que isso não daria medo. Não seria a mesma coisa, eram animatrônicos Nutella e blá blá blá, eu odeio esse papinho. Eu vou falar logo a real, eu amei o design dos animatrônicos, e tem um motivo específico pra isso. Pensa comigo, nos jogos antigos era difícil de você ver essas coisas bizarras, sujas e aparentemente fedidos, e imaginar a história do jogo fazendo sentido. Cara, na moral, olha pra isso, você consegue olhar pra isso e dizer que as crianças frequentavam um restaurante super felizes e iam brincar com esses bichos? Eu acho que não, hein? Eu acho que mesmo eu, adulto, não ia gostar de chegar perto disso aí, não. Então, sei lá, isso pra mim parece meio incoerente na história, mas por outro lado, eu consigo imaginar tranquilamente uma galera curtindo interagir com os animatrônicos atuais. Eles são mais coerentes pro contexto em que eles estão inseridos. Eles não são mais bonequinhos que cantam num palco de um restaurante pequeno. Eles são estrelas, quase como se fossem celebridades. E isso tá ok, porque quem viu os trailers já sabia que eventualmente até mesmo esses animatrônicos bonitinhos iam ficar meio assustadores em algum momento. E foi exatamente o que aconteceu. Mas agora eu vou falar pra vocês sobre o que que cagou um pouco na participação dos animatrônicos. Se você conhece essa franquia, você sabe que em todo FNAF surgem personagens novos e quase nunca existe algum desenvolvimento decente pra fazer você entender ou se apegar aos personagens. Mas nos jogos antigos isso não importava muito, porque a sua única interação com os animatrônicos era ver eles nas câmeras sem falar nada e ficar fechando a porta na cara deles. No Security Breach, você já é jogado logo de cara em um shopping Onde os animatrônicos meio que vivem a vida deles durante a noite Porém, dessa vez eles estão atacados Ou possuídos de certa forma Então você consegue ver que cada animatrônico Tem meio que uma personalidade única Que fica intercalando com a vontade bizarra que eles têm de te matar Ao mesmo tempo que eles parecem inteligentes Eles parecem animais selvagens famintos E isso fica ainda mais estranho Quando o próprio Fred fala que aqueles animatrônicos são amigos deles São gente boa, não fariam mal algum Porém, quando você anda com o Fred perto deles, eles não têm interação nenhuma, parece que eles só são selvagens farejadores bizarros. Então pra mim fica muito estranho um bicho que é inteligente e burro ao mesmo tempo. Tipo, se o bicho é atacadão e possuído pelo capeta, por que caralhos ele ia falar rock and roll na hora de te matar? Tipo, parece que o jogo não sabe se deixa eles assustadores ou maneiros. Nesse ponto, o monte é o pior de todos. Eu sei que muita gente gosta dele pelo design, pelo estilo dele, mas ele é o mais incoerente e abandonado do jogo. Ele é basicamente formado por essa personalidade de jacaré fodão, roqueiro e já era. A Roxy parece ser mais zoada com aqueles problemas psicológicos, essa dupla personalidade que ela tem, que fica entrando em conflito com as ações dela durante o jogo. E isso até que é legal, mas ainda assim é esquisito. A minha favorita é a Tica, porque parece que ela foi feita para ser 100% bizarra. Quase todas as falas dela são coerentes e ela não tem uma personalidade forçada. Fora o fato de que, mano, ela come lixo e fica se tremendo toda, parece o próprio filho do capeta. Agora saindo um pouco desses três principais a gente também tem alguns outros inimigos pelo jogo. Mas pelo amor de Deus, gente, o Mini Music Man é tosco. O bicho sempre aparece em certas tubulações, mesmo se você voltar lá mais vezes. E você sabe que ele não vai conseguir te pegar mesmo se a sua estamina acabar. É bem bobo mesmo, você tem que ser muito burro para ser pego por esse bicho. O DJ Music Man até que é legal porque ele traz um momento de clímax, um momento de ação dentro do jogo, mas ele também é abandonado logo em seguida e não tem interação e desenvolvimento nenhum. Sabe, é super previsível. O Fred fala, ah, se você conhece... Conheceu é o DJ Music Man, Manda um salve para ele, ele é legal. E você já fica tipo, tá, vai ser só mais um bicho muito medonho e bizarro e acabou. O sol barra lua é bem interessante também, mas eu sinto que depois da crash ele só é colocado no jogo pra você ficar se lembrando, tipo, nossa, ele tá aqui de novo, meu Deus. Mas não tem literalmente nada pra adicionar no jogo. A Venom chega até a dar vontade de rir, mano. Ela é vendida como a vilã principal do jogo, mas ela aparece por 30 segundos e ela é super lenta, é facinho de fugir dela, até o mão tem uma cena de fuga mais interessante que as cenas da Vennie, então é meio patético. O Blob e o Burn Trap são exceções nessa coisa toda, porque eles já vêm carregando uma história de outros jogos e eles foram muito bem adicionados no jogo. Agora, os endoesqueletos são muito foda. Eu amei a ideia que tiveram para adicionar eles no jogo e não tenho o que reclamar. Eles foram muito bem colocados. Agora, a gente precisa fazer uma menção honrosa para os pros staff Bots. Beleza, a gente sabe que no fim eles foram meio memificados até pelos próprios criadores do jogo, mas, nossa, tem hora que eles são tão forçados, chatos e sem sentido. Cara, como é que constroem milhares de robôs pra ficar de olho no shopping se eles não enxergam a mais de um metro de distância da frente deles? E por que que existem esses bichos a dezenas de metros de profundidade debaixo da terra? Sei lá, eu acho que viajaram um pouco nessa tentativa de colocar uma dificuldade extra no jogo. Tinham muitas outras formas de fazer isso que não fossem lotar o mapa de robozinho. Mas, enfim, de modo geral, os personagens do jogo são até que legais, mas tem uns fatores meio... Agora eu quero falar do fator medo Olha, eu discordo bastante da opinião de muita gente por aí que diz que o Security Breach não dá nenhum pingo de medo. E eu digo isso justamente porque eu sei como funciona o terror psicológico em jogos desse gênero e sei como que você faz pra você realmente aproveitar esse fator nos jogos. Resumindo, se você assistiu uma gameplayzinha com o seu youtuber favorito zerando o jogo todo enquanto você tava com a luzinha do seu quarto acesa, volume baixinho e brilhinho aumentado, cara, você não tem moral nenhuma pra falar que o jogo não dá medo. E isso serve pra qualquer jogo de terror. Se você quer ter o mínimo de sensação de terror e medo de um jogo Você tem que emergir, cara Joga o bagulho sozinho Luzes apagadas, headset altão E sem ninguém por perto Não dá pra você negar que o jogo mandou muito bem Em alguns momentos de terror A tica toda quebrada te procurando Fazendo aquele barulho bizarro O barulho altão dos passos metálicos deles Correndo atrás de você Isso tudo ficou muito legal E é bem aproveitável se você joga o jogo do jeito certo Mas, bem, se eu tô falando sobre isso É porque tem alguma coisa muito cagada Em volta disso, certo? O problema do terror no security breach é que grande parte desse terror psicológico pode ser anulado por causa da tonelada de problemas técnicos que esse jogo tem você pode estar no maior cagaço possível mas quando o jogo começa a bugar e teleportar os bichos para todo lado você perde o medo em segundos então meus amigos chegou a hora que vocês mais esperavam a hora de falar de bugs não tem como defender. O problema mais pesado desse jogo são os bugs e probleminhas técnicos idiotas que esse jogo tem. E antes que você diga, ah Bonnie, mas o jogo tem uma equipe pequena, de 20 e tantas pessoas, dá um desconto. Cara, não é bem assim que funciona. O jogo já tá lá, sendo vendido, e não tem nem a metade da qualidade que ele deveria ter. E até agora a gente não teve nenhum patch realmente relevante pra consertar o jogo. É como se esse jogo tivesse desrespeitando todos os jogos que vieram atrás dele. Cara, eu vou tentar dar uma lista rápida de coisas que aconteceram comigo no jogo, só pra você terem uma ideia. Durante o jogo todo, os cenários demoravam eternidades pra renderizar. O jogo travava ou dropava FPS em momentos super aleatórios. A Chica teleportava loucamente atrás de mim na lavanderia. A Chica desaparecia do meu campo de visão do nada e não voltava mais. A Chica duplicou. Sim, ela duplicou. A inteligência artificial dos animatrônicos é burra. A inteligência artificial dos staff bots é burra e completamente bagunçada. A Rox fica travada em cima de mim me procurando sem deixar eu sair do esconderijo. O Fred tinha que entrar duas vezes na doca de carga, senão ele não carregava. Teve um momento em que eu não conseguia sair do Fred E tinha que esperar ele me matar As telas de indicação às vezes simplesmente não aparecem E eu era forçado a morrer nas peças e serviços Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer As legendas do jogo simplesmente desaparecem em momentos aleatórios O Moondrop atravessa tudo pra me matar Eu entrei em parede Eu entrei em móveis. Eu entrei em dimensões alternativas Eu me enfiei em lugares que eu não devia A física do jogo é completamente quebrada O Fred tem o GPS quebrado Porque ele nunca consegue te alcançar quando você chama ele A Chica gritou com a voz do Monte. Eu morri no meio de uma cutscene. tudo isso em um jogo lançado no final de 2021 sabe chega a ser uma ofensa um bagulho desses parece que virou moda lançar jogo caro cagado e bugado não sei vocês mas eu já tô cansando disso e olha que eu falei apenas de bugs sem falar dos problemas de level design que esse jogo tem tentaram vender a imagem de um jogo de mundo aberto e puta merda, isso não funcionou nem um pouco tudo que fizeram foi criar um shopping gigantesco sem nada para fazer ou interagir pelo mapa e te deram literalmente pernas de criança para sair correndo pelo shopping todo as missões forçam você a fazer um caminho absurdo por vários lugares só pra conseguir uma chave ou algo assim. E eu sei que isso não é muito diferente de outros jogos de terror clássicos, mas em FNAF tudo é muito repetitivo. Sai correndo pelo shopping, passar longe dos staffbots, senão o animatrônico vai lá e te mata chato, lento e repetitivo. Agora, por fim, vamos falar sobre os finais do jogo. Quando eu zerei o jogo, eu peguei esse final fofo aqui e automaticamente eu fui ver os outros finais no YouTube. Sinceramente, a maioria dos finais finaliza o jogo de uma forma bem decente e interessante. É legal ver as possibilidades rolando e conseguiram dar uma vibe bem sentimental para alguns deles. Mas ainda assim, sei lá, parece que todos foram muito mastigadinhos e feitos na pressa. Isso sem falar que também tem incoerências meio estranhas. Quando o Fred te oferece a opção de ir embora, ele fica todo triste, falando que não poderia fugir junto com você, senão a bateria dele ia acabar. Só que aí tem outros finais em que ele escapa junto do Gregory. Em um deles, ele até sai felizão, dando rolê de carro. E o Gregory, além de dirigir, ele faz uma ligação direta no Fred. Esse moleque não é uma criança, eu tô falando. Ele é estranho, ele é meio psicopata das ideias. O que eu senti foi que o final verdadeiro terminou meio do nada. E que a intenção dele era apenas deixar você confuso e dar um gancho pra uma continuação ou algo do tipo. O que, de certa forma, é legal, mas não é muito recompensador. Você passa horas passando dor de cabeça Com esse jogo quebrado, pra no final O jogo acabar em uma cutscene de 15 segundos E uma tela fofinha. Show de bola Agora falando sério aqui, rapaziada Mesmo com todas essas coisas que eu citei, eu ainda gostei Desse jogo. Eu tenho que tirar o chapéu pra algumas Coisas desse FNAF, como por exemplo A ambientação que tá simplesmente Impecável. Apesar da otimização Ridícula que esse jogo tem, os cenários São lindos, bem construídos e Detalhados, e em alguns casos eles são Bem assustadores. Os efeitos sonoros E animações também são maravilhosos, eu eu amo ver, por exemplo, a forma que a Chica é toda bizarrona, o jeito dela andar meio torta, olhando pra baixo, aquelas viradas de cabeça que ela dá, tudo isso foi feito com muito carinho. Isso sem falar do Fred, que além de ser um personagem misterioso, né, que você não sabe por que ele é daquele jeito, ele é maravilhoso e carismático, ao contrário da Vanny, que é a vilã mais esquecível de toda a história do final. Mas no geral, se fosse pra eu dar o meu veredito, eu diria que sim, eu recomendo que você jogue, mas talvez seja melhor você esperar lançarem alguns patches pra corrigir o jogo. Olha aí, é bem difícil eu dar uma nota baixa para um survival horror, mas FNAF Security Breach vai receber um 5 de 10, na minha opinião. Ele é um jogo com potencial insano, mas que foi totalmente desperdiçado. Se você é fã de FNAF, você com certeza já deve ter pensado no número de possibilidades que podiam ter nesse jogo, mas que não teve. O jogo pecou muito na parte técnica, nas referências e na parte desafiadora, que simplesmente não existe. O jogo é fácil. Na minha opinião, se os caras desenvolveram toda uma história com base em mortes de crianças, eles não deviam ficar se importando em criar um joguinho familiar e deviam fazer algo mais voltado pro que o povo do FNAF gosta sabe aquela coisa do jogo ser macabro e difícil? Aquela coisa de você ficar com o cu trancado a cada segundo porque você sabe que um único errinho pode te matar? Isso é Five Nights at Freddy's e eu espero que a gente tenha algo maneiro e melhor no futuro, caso contrário vai ser mais uma piada lançada por aí